Eu levo a torta, eu empadão, eu levo mousse e um doce de limão, eu levo suco, eu levo quiche, eu levo frutas, mas prefiro um sanduíche. Vai ser, deixa comigo. Pode ser no parque ou no quintal. Não vai chover, não tem perigo. Vê que o dia inteiro vai ter sol. Mas se chover, não é o fim. Assim. Vai ter piquenique mesmo assim. Pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, Dia inteiro vai ter sol